Já estamos no ar. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Guida Cali, sou servidora pública municipal e estou hoje aqui coordenando essa live pela nossa fanpage. Né? Hoje, o, o nosso, a nossa atividade de hoje chama Guida Entrevista. Nós vamos entrevistar essa queridíssima que já está aí na sua tela, que é a companheira Louise Azevedo, é advogada trabalhista. Boa noite, Louise. Boa Ela noite. Boa noite. Ela vai comentar conosco, ela vai fazer né, um bate-papo conosco hoje sobre os efeitos jurídicos da MP 927, que foi editada no dia 22 de março, agora, no último dia 22 de março, num domingo. Inclusive, eu recebi a mensagem da, da edição dessa MP, era por volta de 11h30 da noite. Né? Nós ficamos sabendo que foi editada essa MP. Mas antes da Aloysia começar a falar sobre, sobre esse tema, gostaria de passar alguns recadinhos iniciais, ok? Primeiro, é quem foi entrando na live, é, nos deu retorno do som da imagem, se estiver legal, tá? Fiquem à vontade para fazer questões, para fazer intervenções. Na medida do possível, nós vamos lendo todas as questões e a e Aloysia, nossa entrevistada, vai, vai estar respondendo as perguntas, ok? Ok. A gente pede também para que você compartilhe, né, para, para que você curta a nossa página e compartilhe né, esse, esse debate. Esse é um tema que, nos últimos dois dias, assim, várias, várias denúncias nós estamos recebendo de trabalhadores que estão reclamando que as empresas já estão se utilizando dessa MP para afastar os trabalhadores ou é, de férias coletivas de forma imediata ou é, suspendendo pagamento de salário, enfim, tudo com base nessa, nessa MP. Então, a, a partir desse debate, a gente vai ver se, de fato, essa MP ela é uma medida provisória que vem né, nos, nos socorrer diante desse período de calamidade pública que o Brasil está atravessando por conta da pandemia da Covid-19. Outro ponto para estar tá aqui também é, levantando com vocês o, o, o recadinho. Essa live ela vai ficar depois na página, né, na fanpage, na minha página aqui no, no Facebook, mas ela também está sendo transmitida ou vai ficar também depois salva no blog, né, que é o meu blog, que é blogdaguidatudojunto.net.br blogdaguidatudojunto.net.br ok? Bom. Então vamos, que eu já falei demais, né? Já falei bastante, já dei bastante recadinhos aí. Então nós vamos começar então. A, a Luísa vai falar sobre a MP 927, né? Lembrando que ela foi, como eu já disse, ela foi editada no dia 22 de março agora, no último dia 22. Mas é, vale destacar também que quatro dias antes, ou seja, no dia 18, né? no dia 18 de março, o governo Bolsonaro se reuniu com a Confederação Nacional da Indústria, com, com os empresários brasileiros, né? teve uma reunião longa e extensa ali, onde, onde foram debatidos, enfim, vários elementos ali, e logo em seguida, no domingo, essa MP foi editada. Tá? E... Agora nós temos a, a, a oportunidade aqui de ouvir a nossa queridíssima Luísa, que é advogada trabalhista, que vai fazer um comentário sobre esse instrumento jurídico, né Luísa? É, vamos lá, não é uma tarefa muito fácil falar de direito, né, para as pessoas, especialmente porque eu, eu vou ter que falar, não é muito legal ficar falando, mas eu vou ter que falar de alguns artigos, algumas disposições da Constituição mas eu tentei organizar a minha fala aqui de uma forma que não fique aquele juridiquês incompreendível que eu consiga dar uma noção para vocês de como se edita uma medida provisória, de como se regulamenta direitos trabalhistas, o que são os direitos trabalhistas segundo a nossa Constituição. Então, primeiro, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Queria dizer que é um prazer estar participando dessa roda com a companheira Guida Calisto, também advogada maravilhosa, que eu admiro muito, atua em todas as causas em que alguém está precisando é, fortemente de um advogado combativo, eu sei que a Guida está lá, sempre à disposição para nos socorrer. Então, à medida que eu for falando, fique à vontade para me interferir também, para falar um pouco da sua experiência, de alguma situação que está acontecendo, para a gente desenvolver aqui no debate. A primeira coisa que é importante a gente dizer é que, como todas as áreas do direito, o direito como um todo, ele não é uma ciência exata. Então, eu vou é, entrar nos artigos da MP, vou falar sobre a minha interpretação da Constituição, claro, do, do meu ponto de vista. Muitos advogados estão falando, estão fazendo lives, é, dando interpretações diversas, às vezes, ao mesmo dispositivo, né? porque a letra da lei está ali, mas quando a gente vai interpretar uma situação concreta, quando a gente vai falar sobre um direito de fato, a gente analisa o direito de uma forma global, a gente analisa o sistema jurídico, e não aquele artigo especificamente. Esse é um tipo de interpretação do direito que consagra o um Estado democrático, o histórico e motivação da edição das leis, então não é simplesmente aquele texto do, do artigo ali que está escrito, que necessariamente vai dar interpretação jurídica é, para aquele direito. Quando a gente fala de direito trabalhista, toda a regulamentação, toda a disposição legal que versa sobre o direito do trabalho, ele é equiparado já pela nossa Constituição, inclusive pelos tratados internacionais da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, como direito social fundamental. Então, não é por outra razão que ele está no artigo, nos artigos 1 no artigo 5o e no artigo 7o da Constituição Federal, porque direito trabalhista versa sobre direito social fundamental. Então, vale dizer que os princípios do direito do trabalho como um todo eles resguardam salário, condição social, alimento, as verbas discutidas decorrentes de um contrato de trabalho, elas são verbas de natureza alimentícia, é importante a gente dizer. Então, quando você vai é, legislar sobre o direito do trabalho, não se pode afastar esses princípios que originaram o direito do trabalho vale dizer que não é segredo para ninguém, né, do que está nos, assisti tá nos assistindo, já deve ter, de alguma forma, se deparado com isso, a promulgação da Constituição versou principalmente sobre esses direitos, e muitos direitos trabalhistas, eles estão ali, não estão na CLT, como eu tenho visto algumas interpretações, então é insuficiente interpretar qualquer disposição de direito trabalhista e, sobretudo, de uma medida provisória, que a gente, vou falar um pouquinho mais para frente, é uma medida de urgência para regulamentar um momento específico que vive o nosso Estado, não é permitido que você, é, não é correto, melhor dizendo, que você faça uma interpretação afastando todo o histórico desse direito. Mesmo porque, é, dentre os princípios do direito do trabalho, as normas trabalhistas, elas tendem a ser, elas têm a finalidade de ser progressistas, no intuito de ampliar direitos. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos, pelas é, edições aí do Congresso, do, do governo, é que os direitos trabalhistas, eles têm regredido. Então, muito da nossa discussão hoje, é, não vou falar somente sobre um vício de formalidade, form, é, visto de formalidade da medida provisória, mas da nossa legislação trabalhista como um todo, que vem sofrendo dos últimos anos para cá. Então, para além da SMP, a gente já pode, dentro de um contexto, citar a, a própria reforma trabalhista, que violou muitos desses princípios constitucionais, internacionais, e as, e as medidas provisórias futuras aí, né? É, a reforma da Previdência, que intrinsecamente é ligada com a condição social, especialmente dos trabalhadores também, é, a MP905, o tal do contrato verde amarelo, que está em grande discussão é, também, a lei da liberdade econômica, que versou indiretamente sobre os direitos trabalhistas, porque colocou o direito do trabalho é, no mesmo patamar de regulação dos direitos civis, então, diversas medidas já acenam qual é o formato e a intenção que o governo tem de legislar sobre o direito do trabalho. Ou seja, então, uma primeira conclusão que a gente pode tirar é que existe esse afastamento concreto do direito trabalhista como direito social, direito fundamental social. E, no momento de crise uma medida provisória, ela deve servir para resguardar esses direitos e não desequilibrar, não criar uma condição em que as pessoas se encontram em situação de emergência, mas que tenha o um mínimo de garantia de passar por esta situação. Né? Então, é, dentre os princípios que eu já citei, a, a primeira coisa que a medida provisória ela deveria se preocupar é em resguardar os direitos daquele trabalhador, fazendo toda e qualquer disposição com base no princípio da norma mais favorável. O que é esse princípio da norma mais favorável? É, existem diversas disposições que regulamentam determinado direito trabalhista. Por exemplo, um caso de hora extra. A Constituição Federal diz que um adicional de hora extra é de 50%. A convenção coletiva, por exemplo, da categoria daquele trabalhador pode colocar 60%, que é mais favorável do que está na Constituição. É, a própria empresa, o próprio empregador, vamos supor, no mundo ideal, que ele concedesse esse adicional em 80%. O que, que prevalece quando você tem três disposições sobre uma mesma situação? Prevalece o princípio da norma mais favorável. Uma ação trabalhista de horas extras, por exemplo, aquele trabalhador ele tem que continuar recebendo sob o adicional de 80%. Então, esse é o princípio da norma mais favorável. Porque se o trabalhador já tem aquela condição mais favorável, não pode existir um outro direito, ou se aplicar um outro direito, que restringe essa condição que já é melhor. E um outro princípio que é importante dizer, que é um pouco do que eu disse no começo, é o princípio da vedação do retrocesso social. Tá? No artigo 3º é, e no artigo 7º da Constituição, federal. Veja que eu estou falando de Constituição Federal, eu não estou falando nem CLT, ainda nem entrei nas normas internacionais. Então, é, todos esses princípios, eles, eles são anteriores a qualquer legislação que se pretenda com o direito do trabalho. A ideia, a, a tendência é que essas normas trabalhistas, elas sejam progressistas. De um tempo para cá, a gente nota que a intenção, é, da legislação do governo, deste governo que está aí, que a gente sabe bem para quem que, que governa, é, não tem sido de ampliar esses direitos, pelo contrário, mais de retroceder. Então, entrando aqui numa análise mais já específica da medida provisória, o que é uma medida provisória? Medida provisória é uma medida de urgência, de competência do, do, do poder executivo, né, na figura do presidente, de legislar sobre situações anormais que carecem de regulamentação. Então, isso é a primeira uma coisa. Não existe uma regulamentação específica para lidar com esse momento, é o que autoriza o presidente é, editar determinadas disposições para todos os, os jurisdicionados, para todos os atingidos nessa situação. É, essas medidas provisórias, elas, é, de acordo com a doutrina, e o, e o STF já tem isso é, é, nas suas decisões, né, como jurisprudência, é, no caso de um estado de calamidade pública, que é o que foi decretado pelo artigo, deixa eu olhar certinho aqui, no artigo 1º da medida provisória, é, o decreto legislativo número 6, publicado em 20 de março pelo ministro da Saúde, pelo Mandetta, reconheceu que o país está em estado de calamidade pública, o que é um estado de calamidade pública, segundo toda a interpretação jurídica, inclusive que o, STS, o STF já se pronunciou, situação anormal provocada por desastres, causado danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público doente atingido, e vai mais além e é, realidades situações fáticas de extrema gravidade e consequências imprevisíveis para a ordem pública, a paz social e que dessa forma requerem com a devida urgência a adoção de medidas singulares e extraordinárias. Até aqui não existe um problema, porque de fato a gente tem uma impossibilidade, nós estamos submetidos à condição do isolamento social o que, nos impede, o que nos impede de ter relações sociais, de executar o nosso próprio trabalho da mesma forma como a gente vinha executando. Há um limite, sim, é, econômico para as empresas, é importante reconhecer isso, que haverá, sim, é, uma limitação do lucro das empresas, de, de todas essas situações. Mas a gente tem que considerar que essa medida provisória, ela deveria atender aos interesses de todos os envolvidos nesse processo. E o que a gente nota, inclusive com outras medidas provisórias e projetos de lei que a gente está ouvindo falar, é que existe uma intenção, pelo menos do legislativo, e não unicamente pelo governo federal, de se proteger outros entes. Então, existe é, uma medida, um projeto de lei, que eu acho que é do senador Anastasia, acho que é dele, que prevê a regulamentação, por exemplo, do direito do consumidor, que é muito similar ao, ao empregador na figura da hipossuficiência dessas relações. Então, é, por que está que se legislando sobre isso com um certo pé de igualdade, e em relação aos direitos trabalhistas, a gente vê que, na verdade, isso foi mais uma oportunidade de precarizar o que já está sendo precarizado, com todas as medidas que já ocorreram antes, né? com a reforma da tra trabalhista, da Previdência, com a MP905. Então, o estado de calamidade pública, ela autoriza esse tipo de medida, mas tem essa limitação, a finalidade é regulamentar este momento para todos os jurisdicionados. E a gente nota ainda que, com, que, que houve um excesso, porque da forma como foi feita, por exemplo, se dispor anteriormente, como tinha o artigo 18, é, a suspensão completa do salário, é, existe uma outra previsão, que não é o estado de calamidade pública, mas o estado de defesa, que é uma situação mais grave, mais restritiva, que necessita mais ainda da imposição do Estado, que é o artigo 62, no item 2, e ainda nesse Estado de maior restrição, de maior é, importância, de maior de emergência maior, digamos assim, é, ele veda expressamente sequestro de bens, poupança popular e qualquer outro ativo financeiro. Então, se a gente comparar que a gente não está no Estado de defesa, ainda, embora os acenos todos que o governo tem dado eh, nos levem à preocupação de que isso um dia possa acontecer, não é este momento ainda que nós estamos. Nós estamos em situação de isolamento, de quarentena, para conter uma, uma situação que é de calamidade. Mas nós não estamos ainda nesse estado mais restritivo. Então, a medida provisória, de certa forma, ela... ela, ela promoveu, sim, o um sequestro de bens e de ativos financeiros da classe trabalhadora. Porque quando você vai analisar as oportunidades que o trabalhador tem de manter o seu emprego, todas elas implicam em um prejuízo, é, ainda que não de salário agora, mas indiretamente até para o futuro. Então, começando pelos artigos, o artigo primeiro, ele cita o decreto, né? que reconheceu o estado de calamidade pública e que, por isso, edita esta medida provisória. O parágrafo único do artigo 1 e aí a primeira, a primeira maldade, ele fala o seguinte, o disposto nessa medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública, uh, constitui hipótese de força maior nos termos do artigo 501 da CLT, que é o que diz este artigo 501 da CLT. É o artigo que vai dizer para gente o que é o estado de força maior. Na verdade, ele regulamenta e entende aplicável em situações de força maior. E ele diz o seguinte, entende-se como força maior todo inevitável acontecimento em relação à vontade do empregador e para fim de realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente. A imprevidência do empregador não exclui a força maior. Aí, é parágrafo segundo a ocorrência do motivo de força maior, e é importante essa passagem, que não afetar substancialmente, nem for suscetível a afetar, em tais condições, a situação econômica e financeira da empresa não se aplicam as restrições dessa lei referente ao, ao referido dispositivo. O que, que eu entendo com este artigo? Que esta medida provisória, ela não vale para toda e qualquer empresa. É importante a gente fazer essa distinção, porque o texto da medida provisória não fez essa limitação. O artigo primeiro, ele coloca os José da Esquina do mesmo lado do diretor do Banco do Brasil. E são situações completamente diferentes. São empresas que têm recursos diferentes de manter o um emprego ou não. Mas aqui ele fala, no, o que se caracteriza motivo de força maior é o que afetar substancialmente... É, a situação econômica e financeira da empresa. Então, a, na minha avaliação, é necessário que a empresa comprove a necessidade de aplicar essa medida provisória que reduz o direito trabalhista. Um exemplo, o Banco do Brasil está compensando, está fazendo banco de horas negativo, que é uma previsão da medida provisória. É, os bancos é, entraram e, seguindo as recomendações de sistema de revezamento, então, muitas pessoas não estão trabalhando toda a quantidade da jornada, estão trabalhando em jornada reduzida, e o que faltar constitui um banco de horas negativa a ser compensado no futuro. Ou seja, o banco não está assumindo esse período. Quem vai pagar isso aí depois é o trabalhador. Qual é a razão do Banco do Brasil aplicar essa medida de compensação, sendo que, enfim, é um pouco irreal a gente imaginar a dificuldade financeira do banco de continuar pagando o salário normal, né? Eu acho que está claro aqui para todos nós que, apesar, se o banco tiver essa dificuldade, qualquer empresa tem, ninguém está bem na vida, né? ninguém está bem no mercado. É, e tem outros três artigos, depois desse artigo 501, que é o 502, o 503 e o 504, que eles regulamentam praticamente essa situação, que são os artigos que preveem a forma de pagamento em situações de fechamento da empresa ou de um estabelecimento, ou de, do, do fechamento da empresa como um todo. E aí é o pagamento pela metade, e se esse fechamento, ele for provocado pe, pelo órgão, se for uma determinação do órgão público de fazer esse fechamento, é, o órgão público ele arca com a metade. Essa, essa previsão, ele está no artigo 486, não exatamente aqui no 502, que é uma discussão do, tal do fato do príncipe, não sei se vocês já ouviram falar em algum momento de todas as discussões que vocês têm ouvido, a gente pode falar mais para frente, se for de interesse, entrar nesse assunto, mas eu acho que não é o, o essencial que a gente tem que discutir. Mas o artigo 503, ele traz uma, uma previsão expressa de redução salarial, que era mais ou menos o que estava naquele artigo 18, que caiu do dia seguinte, porque isso é tão absurdo da forma como foi colocado, né? Ele fala o seguinte, é lícita em caso de força maior, e volta a dizer... Prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado o salário mínimo. Então, até nessa questão de hipótese de redução, tem essa previsão de comprovação é, do prejuízo. Ah... E aí, o 504 fala que essa questão tem que ser comprovada. Então, todas essas interpretações me levam a avaliar de que não é toda empresa que pode se valer dessa medida provisória. Para ficar um pouco pior, o artigo 501, que é, dispõe sobre o que é força maior, ele foi recepcionado pela Constituição. Mas os artigos que eu acabei de falar com vocês, 502, pagamento pela metade, 503, redução de salário, e a possibilidade, e o 504, que é a possibilidade de reintegração, caso isso não seja comprovado, eles não foram recepcionados pela Constituição Federal. É importante dizer que esses dispositivos, eles não estão dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Mas, qual é a insegurança que se existe aqui? Se o 501 está, e o 501 fala do estado de força maior, e estes artigos dizem o que tem que ser feito em uma situação de força maior, automaticamente fica um pouco aberto às interpretações se isso aqui não se aplicaria. Então, embora eles não estejam recepcionados, isso causa o que a gente chama no direito de insegurança jurídica. Se o Estado brasileiro já entendeu que é ilegal reduzir salário no artigo 7 e existem previsões específicas para se reduzir o salário, que a gente pode falar mais na frente, se o Estado já entendeu que isso viola o ordenamento jurídico, não pode existir uma medida provisória que traga de volta essas regulamentações. Então, mencionar aqui o artigo 501 causa uma insegurança jurídica desse tamanho, considerando aqui que a disposição versa diretamente sobre o salário e a redução salarial. É, deixa eu ver o que eu já falei. Eu, eu montei um roteiro aqui, porque é tanta coisa, <risos> para eu não me perder. Vamos para o pior agora. Não está ruim, vai ficar um pouco pior. O artigo 2 aqui, gente, aqui é quase que uma denúncia de que tudo isso que eu falei se comprova em quatro linhas. O texto do artigo 2º da medida provisória diz o seguinte, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1 esse que a gente acabou de ver, empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, do emprego, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, e aí tem uma frase aqui que eu nem sei por que colocaram, respeitados os limites da Constituição, porque tudo que vem antes já desrespeitou a Constituição, inclusive essa possibilidade de acordo individual escrito entre empregado e empregador numa situação de emergência, isso viola a Constituição. Então, qual a razão depois de você dizer que este acordo escrito, ele tem que respeitar os limites da Constituição se o resto todo não respeita. Isso vede, inclusive, o, o, o cumprimento da própria disposição do artigo 2º. Bom, então, se não pode violar a Constituição, não pode violar acordo individual escrito. E ainda, o artigo 3 vai citar algumas, alguns exemplos do que pode ser esse pacto. O artigo 3 ele se preocupou em regulamentar algumas disposições que já existem na CLT, que o regulamento do trabalho já dispõe. Mas não estão aqui excluídas qualquer outra possibilidade de negociação. Então, quando nós da esquerda comemoramos a queda do artigo 18, num primeiro momento, meu Deus, saiu que era pior, pactuação sem salário. Não é bem assim. Porque o artigo 2 ficou lá integralmente. Então, é, parece, né, a gente tem dito aí nos grupos que a gente conversa que aquilo lá foi um bode na sala. Vamos regulamentar e expor a porcaria, porque aí todo mundo vai gritar. Aí amanhã a gente tira para dizer que a gente atendeu a reivindicação popular, que a gente reconheceu que se excedeu, e vamos tirar. Aí tira o artigo 18, mas deixa o artigo 2 do jeito que estava escrito o artigo 18 pode ser pactuado da forma como o texto do artigo 2o? Pode, porque o artigo 3 ele não é o que a gente costuma dizer no direito taxativo. Não é só o que está ali. Existe uma regulamentação de algumas possibilidades que, que a CLT e a legislação trabalhista já dispôs. E tem algumas novas interpretações daqueles dispositivos. Mas não estão excluídas outras negociações. E aqui é importante dizer que essas três linhas, elas violam toda a, a razão da existência do direito do trabalho, porque se você exclui a participação dos sindicatos, que são entes fundamentais reconhecidos pela Constituição, se você dá ao, equipara ao empregador, ao empregado, a mesma condição de dispor sobre isso, você está deixando de reconhecer que o direito do trabalho é um direito social fundamental e que tem que haver uma regulação porque há uma parte que é hipossuficiente. Quando a gente fala um pouco do que é hipossuficiente, é, uma, é, uma, é até um termo que algumas pessoas não entendem, porque a gente ouve demais por aí, né? Ah, mas é, o cara que ganha 12 mil reais, ele tem condição de negociar mas o empregado tem que anuir com isso, o empregado não aceitar não acontece, aqui é importante a gente dizer, todo mundo está careca de saber que o contrato de trabalho ele tem certas características que impedem que o trabalhador negocie a sua própria vontade. Um exemplo que eu gosto de dar, uma reflexão que eu gosto de trazer quando eu falo sobre isso, é: quando você vai procurar o um emprego, você escolhe o que mais te agrada? olha, tem esse, esse, esse, esse, claro, você prefere aquele que tem mais oportunidade, no fim você vai em qual? Naquele que te contratarem. Quando você olha ali, exceto talvez um patamar salarial inicial, ou alguma outra disposição, as normas do contrato de trabalho, elas estão ali, você aceita o emprego se você quiser, você se candidata para aquela vaga. Então, esse, é, a gente é, uma, um termo que se pode usar é que o contrato de trabalho, ele, tam, ele é um contrato de adesão, como um contrato de abertura de conta de banco, eu preciso ter uma conta no banco eu consigo discutir o contrato de trabalho com o banco? O índice a taxa, o dia que eu vou pagar eu consigo? Eu não consigo fazer isso porque se eu, se, se, é, se eu não aceitar as condições que estão colocadas ali eu não tenho a conta no banco, a mesma coisa é o seu emprego, essas são as condições ou você se adequa, ou vai ter outra pessoa que está precisando mais que você, que está desempregado e amanhã está aqui trabalhando. Então, é, é irreal, sabe, esse, esse tipo de disposição. E aqui, tirar a participação do sindicato, é, autoriza e fecha os olhos para esse tipo de abuso que vai acontecer. Então, tirar o artigo 18 não resolveu os nossos problemas, não, não afetou, na verdade, em nada a essência da medida provisória. E, de novo, né, respeitados os limites da Constituição. A Constituição garante a participação na negociação coletiva nesse tipo de situação. E algum, algumas outras previsões, por exemplo, redução salarial com redução de jornada, ah, isso só é permitido mediante negociação sindical. Então, está claro aqui por que, que o sindicato foi excluído da negociação. Porque o sindicato, obviamente, atuaria como um ente protetivo desse tipo de situação. Né? e é importante falar também que a participação dos sindicatos, além de uma noção de um Estado democrático, que é o Estado que a gente vive, a participação do sindicato é essencial, inclusive para a legitimidade dos atos praticados. Então, não é só para atuar na defesa por simples do interesse do empregado, é que quando você olha essa situação desproporcional e desmedida em que uma das partes saiu altamente prejudicada, isso, naturalmente, vai ser contestado. Eu não tenho dúvida da quantidade de reclamações trabalhistas que vão surgir é, em razão de todas essas disposições aqui, que, como disse a Guida muito bem no começo, já estão sendo aplicadas. Já tem funcionário com férias, de férias em casa sem receber um terço, vai receber até 31 de dezembro. Já tem gente trabalhando com redução de jornada, redução de salário. Já tem diversas coisas acontecendo. E, formalmente, elas não são ilegais, elas estão autorizadas por uma medida provisória. Existe uma disposição legal que motivou. Eu, se eu fosse, se eu tivesse que dar como advogado um conselho para o um empregador, eu ia dizer, não aplica se você tem condição de não aplicar. No limite, escolhe o que vai te dar menos trabalho no futuro para pagar, menos despesa no futuro para pagar, porque tudo isso aqui vai ser contestado na justiça do trabalho, Tamanha tamanho é a invalidade da forma como foi feito, sem o diálogo social necessário. Isso viola um princípio do direito do trabalho regulamentado pela Organização Internacional do Trabalho nas convenções 144 e nas convenções 154, que determinam que as disposições sobre legislação trabalhista elas devem, devem ser uma ordem, é superior à nossa Constituição, federal, a, a legislação internacional, ela é supraconstitucional, como a gente costuma dizer, ela é, ela é hierarquicamente superior à Constituição, existe a CLT, existe a Constituição Federal e existe as convenções internacionais, que são pactos feitos entre os estados e o Brasil assinou, se comprometeu com todos esses pactos que eu vou citar, que eu estou citando à medida que eu vou expondo, todos eles foram ratificados pelo Brasil. E aí, no momento de uma medida provisória no estado de urgência, um dispositivo legal de uma medida provisória atenta contra uma legislação internacional que o Estado brasileiro está vinculado. E vale dizer que o Estado brasileiro segue denunciado internacionalmente por, essas mesmas, por esses mesmos descumprimentos em relação à reforma trabalhista, à MP905 e todas as outras Disposições que digam respeito ao direito do trabalho é, Nesse formato de precarizar direito Nunca é para ampliar, nunca é para garantir, nunca é para proteger Ou seja, é totalmente na contramão da essência do direito do trabalho Então se eu tivesse que orientar alguma empresa Aplique o mínimo possível, porque isso, isso tudo vai ser discutido na Justiça do trabalho Tamanha é a quantidade de regularidade que tem e aí eu separei alguns artigos que eu queria, só para concluir aqui a minha fala, citar um pouco. É, o artigo 30 fala dessas negociações coletivas. Aqui, não bastasse toda essa questão do acordo individual escrito, o que versa especificamente sobre os acordos coletivos, o artigo 30 fala o seguinte. Os acordos e as convenções coletivas vencidos ou vencendos, no prazo de 180 dias, que é 31 de dezembro, vigência da medida provisória, contado da, da entrada em vigor, poderão ser prorrogados a critério do empregador pelo prazo de 90 dias. Aparentemente, é alguma coisa que a gente nem, nem teria como abrir muitos olhos. Nossa, pode prorrogar. Que legal, o empregador, se ele quiser facultativamente, ele pode continuar pagando os direitos da convenção coletiva. Uma primeira coisa para a gente dizer aqui, o que está nas convenções coletivas da categoria, essencialmente reajuste é salarial, auxílio alimentação, em muitos casos, plano de saúde, não são, não são quaisquer coisas, não é perfumaria do direito do trabalho, como muita gente costuma dizer por aí, são coisas essenciais. Então, quando a medida provisória deixa para o empregador facultativamente continuar pagando é, aqueles benefícios, e de novo, retira a participação do sindicato, e grandes coisas que ele, ele permitiu que o empregador pactuasse isso, porque que o empregado aceitasse uma pactuação que prevalecesse o pagamento dessas verbas, permanece a faculdade do empregador de querer. Aqui tem dois problemas. Quando você fala de um acordo, você pressupõe a existência de duas partes. Então, não pode uma parte sozinha decidir o que fazer com aquilo que foi pactuado, por uma razão óbvia, Aqui ele está dispondo que ela vai perder a vigência. Se ela vai perder a vigência, como é que o empregador sozinho vai prorrogar um acordo que só ele está participando? Não existe isso. Ao próprio interesse. Mas aí você pode dizer: olha, mas aí não seria o caso de uma, apesar de ser uma faculdade, de manter, já que não tem como fazer negociação coletiva na pandemia, realmente não tem como você fazer. Pensa na Embrapa, que é um acordo nacional, como é que você reúne? mais de 3 mil trabalhadores em cada estado do país para negócio, é trabalhoso. Então, se a preocupação desse artigo fosse resguardar direitos, teria, por exemplo, permanecido o que, o que dispõe o artigo 114, parágrafo 2 da Constituição Federal, que a reforma trabalhista excluiu. O que diz esse artigo? Que as disposições da norma coletiva, elas seguem em vigência até que uma outra norma coletiva vem a substituí-la, é o princípio da ultratividade da norma coletiva que a gente chama. Isso se perdurou até a reforma trabalhista que trouxe expressamente no artigo 614, parágrafo terceiro, que não há, não há essa ultratividade perdeu a vigência, perdeu a vigência. A prorrogação disso ela é feita por acordo também entre trabalhadores e empregadores. Então, se a preocupação fosse proteger aplicasse expressamente o que diz o artigo 114 da Constituição Federal, não estão falando de qualquer lugar onde está escrito, está escrito na Constituição Federal. Então, que se aplicasse isso, já que não, não há possibilidade de se ter negociação coletiva. Então, esse é um outro artigo problemático que a gente vai enfrentar é, nessas outras questões, que volta a dizer, não estão dizendo sobre permanência do contrato, não estão falando sobre onde o empregador tra tra trabalha, não estão tá falando sobre horários, estão tá falando sobre auxílio alimentação. Não é qualquer coisa, não é qualquer direito. Por exemplo, né, dentre outras coisas que podem é, haver ali. O artigo 36 também é curioso, que é o último, e aí eu vou finalizar essa primeira parte para abrir para as questões. É, Consideram-se convalidadas, as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariam o disposto nessa medida provisória, grandes coisas, porque o artigo 2º diz que as empresas podem pactuar individualmente qualquer coisa, pra, né, a grosso modo de interpretação. Tomadas no período de 30 dias anteriores, à vigência desta medida provisória. Isso significa que mesmo o empregador que aplicou essas medidas que estão na MP 927, ou outras aqui não regulamentadas, que não violem o que está na medida provisória, embora a medida provisória deixe aberto o pacto entre o empregado e o empregador, essa empresa ela está anistiada de responder por qualquer questionamento que ela tenha sobre as atitudes que ela tenha tomado 30 dias antes da vigência dessa medida provisória. E a parte ruim é que ela entra em vigência no dia da publicação, que é o dia 22 do 3, como a Guida já explicou, é válido, nós vamos discutir judicialmente depois, é uma disposição que está vigente e as empresas estão aplicando, apesar de, de todos esses problemas e todos esses defeitos. Então, a primeira conclusão que a gente pode tirar é que aqui há um desvio de, de formalidade e de finalidade gigantesco, como todas as medidas provisórias, mas essa eu acho que mais que qualquer outra, porque nós estamos, de fato, num estado de emergência, num estado de calamidade em que o poder público tem que resguardar direitos, mas aqui foi mais uma oportunidade de precarizar e de excluir direito trabalhista. Não é outra coisa, ninguém está efetivamente protegido com essas disposições. Até a questão da manutenção do salário e do emprego, como é que fica esse trabalho e esse emprego depois que acabar? Porque isso aqui é um período transitório, mas essa medida, da forma como foi colocada, ela gera efeitos, efeitos futuros em, em questão. E aí a gente pode desenvolver o debate mais para frente, provavelmente deve ter alguma pergunta. O banco de horas e as férias coloca o trabalhador numa situação de fazer dívida do seu contrato de trabalho para o futuro, por tempo indeterminado, no caso das férias. Mas eu vou encerrar por aqui, senão eu vou falar demais, e, e aí depois a gente não, não, não consegue concluir. Ai, obrigada, Lô. Muita coisa, hein? Muita coisa mesmo. O som tá ruim, né? Tá, tá ruim? Eu tô te ouvindo bem. É que eu não tô vendo. Eu tô te ouvindo super bem. Bem. É tá bem. Bem. Bem. bem. Você tá me ouvindo? Tá, eu tô, eu, tô, eu, tô ouvindo, eu tô te ouvindo, mas o meu som deve estar tá ruim. Bom, temos algumas questões aqui. A gente pede pro pessoal que tá acompanhando a live para ir falando aí como é que está o som, tá bom? Ó, tem... É, bom, o Plê entrou aí e lembrou que 64 nunca mais. Hoje é, é 1º de abril. É, é, no dia 1º de abril de 1964, foi dado o golpe civil-militar no Brasil, Hoje é o Bolsonaro dele, vocês viram isso, gente? é o dia, o dia o Bolsonaro, Bolsonaro dele, é o o dia da mentira. É, Só o é, que você é. vai fazer. Mas é um dia que a gente é, lembra que a gente não quer que nunca mais aconteça aqui no Brasil. Foi muito bem lembrado pelo, pelo Tulé aqui na, na nossa live. Bom, acho que, acho que o som melhorou, né? Tava dando um eco bem... Bem ruim, mas, mas agora melhorou. Eu vou, eu vou para algumas questões aqui, Lô. Tem bastante gente participando, a gente agradece. Eu, eu vou olhar aqui para o computador, tá, pessoal? Então, para ver aqui quem está que participando. Ó, é, a Ivone, que é a nossa companheira da CUT, parabenizou aqui a atividade, parabenizou essa live, porque está, enfim, passando ins, informações verdadeiras, porque tem... Muita gente que nem sabe, por exemplo, as pessoas nem sabiam, foram pegas de surpresa né quando os empregadores é, disponibilizaram comunicados, né assim, comunicaram os seus, os seus empregados, dizendo que eles já estavam de férias e que é, eles só iam receber o terço de férias no final do ano, enfim. E que isso era uma autorização que a, que a própria MP estava... É, garantindo a eles, então eles não eles não estavam agindo de forma ilegal, né, então receberam muito, vários trabalhadores já, já receberam isso, e aí foi bem, foi bem bacana a gente fazer essa live hoje, porque a gente está, de fato, trazendo os efeitos jurídicos dessa MP, né, nós já fizemos uma live com a Jandira Uehara, que é a Direção Nacional da CUT, que falou, né, dos efeitos políticos, né, e agora vem você a, a, adicionando essa informação essas informações sobre os efeitos jurídicos. Bom, então, a Ivone está aqui parabenizando, a, D, a Adriana Neves também está aqui, e ela fez uma pergunta. É, gostaria que a Louise falasse um pouco sobre as consequências do término do Ministério do Trabalho para os trabalhadores do nosso país. Então, isso aconteceu... Em virtude do governo Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro assumiu, né? Então, a, a Adriana está fazendo essa, essa questão. Daniel fala, boa noite. A Erika Maia também está acompanhando. Boa noite, Erika. O Elton Silva fala, show de informações. Bacana, legal, Elton. Muito obrigada, valeu aí por acompanhar a gente nessa live. Deixa eu ver aqui mais. É, a Marilene Santos também está acompanhando. Nossa, de novo... Veio eco. Tulé, enfim. Bom, eu vou fazer algo Eu vou fazer uma pergunta, Alô, sobre essa questão das férias, né? Assim, já foi falado sobre essa, essa questão e eu quero destacar um ponto disso. Vou fazer duas questões. Essa das férias, porque várias trabalhadoras que são. É, empregadas terceirizadas da rede de educação em Campinas, né, da Secretaria Municipal de Educação, elas são terceirizadas, é, prestando serviço na área de cozinha. Todas elas, né, são as merendeiras que fazem a alimentação das nossas crianças nas escolas municipais, receberam o um informe que estão de férias e que não vão receber agora o prêmio de férias, o terço de férias, aquele, né, direito, né, enfim, legal que todas, que quem é seletista tem o, o direito prêmio de férias. Engraçado que a gente poderia até depois num outro, numa outra live ver talvez daqui a um tempo fazer uma avaliação sobre os impactos dessa MP, sobretudo na vida das mulheres. Por quê? a ampla maioria que estão em postos terceirizados de trabalho, ou seja, em postos precarizados, onde com jornadas maiores de trabalhos e salário menor, né, e, e, e reduzidos em direitos, foram as primeiras que estão sendo, né, impactadas por essa MP. Então, na avaliação que eu faço, do que eu li dessa MP, ela não salva nenhum artigo. Nenhum artigo salva do ponto de vista de garantir o um emprego, do ponto de vista de auxiliar os trabalhadores, de dar uma proteção ao emprego, ao trabalho, durante esse período de pandemia do, da Covid-19. Então, quer dizer, isso reforça porque a própria Jandira falou que a MP ela foi editada né, no momento em que, primeiro, o governo Bolsonaro senta com quem? Ele não sentou com as centrais sindicais, ele não sentou com os sindicatos, ele não sentou com os representantes dos trabalhadores, ele sentou com quem? Com os patrões. Então, aí ele vem, senta primeiro com esses caras, edita logo em seguida uma MP né, e fecha com chave de ouro aquele pronunciamento horroroso que ele fez, né, no dia 24, né, que foi na terça-feira, é que ele vai e, e fala que tem que voltar todo mundo a trabalhar, que vamos fazer o isolamento vertical, não vamos, né, o, o, é, o, o vertical, não vamos fazer o isolamento horizontal, seja, só vai ficar em isolamento idosos e quem tem comorbidades, quem tem, né, o um grupo de risco, enfim. Ele vai e quer dizer foi tudo né foi tudo um pacote né como a própria Jandira citou muito bem foi foi um pacote então essa é a questão que assim que a gente depois a gente, a gente pode até vir fazer né com dados talvez tomara que que nós tenhamos né ou algumas algumas organizações nossas possa ter esses dados de como esses impactos impactaram a vida das mulheres então tem essa questão aí é, e são empresas que têm que tem, como você disse, que tem contratos, por exemplo, com, com grandes cidades como Campinas, São Paulo, Santos, cidades grandes, são empresas que eu tenho absoluta certeza que tem condições, sabe, de segurar esse período, né, tem estofo de segurar esse período, não são empresas pequenas, pequenas empresários, porque tem um, tem um grupo grande de trabalhadores, né? Então, assim, tem condição, sim, de segurar, né, esses contratos, de garantir o emprego. Então, essa é uma coisa. O, e, eu, e o outro ponto que eu queria falar com você é sobre o artigo, não lembro qual que é o artigo, não sei se é o 28, não tô lembrado, que fala sobre a questão da doença ocupacional. Aquilo ali me feriu de, de morte, vocês, vocês podem até falar, você tá... Legislando em causa própria, mas veja bem, a minha filha, né, é um dos casos, sim, eu fiquei muito preocupada. Ela ali fala que a, o trabalhador é, que for que, so, que for contaminado pela COVID-19 não vai ser caracterizado como doença ocupacional, como né, assistente de trabalho, vai ter que demonstrar o né, gente. A maioria, eu estava olhando hoje uma, uma, uma entrevista, uma reportagem, acho que era, acho que era o Círio Libanês. É, quase 80% do corpo médico do Círio Libanês, né, do, ali dos trabalhadores médicos e enfermeiros, estão contaminados. A AMP fala que não vai ser caracterizado. Então, assim, né, como doença ocupacional. Era, assim, são essas duas questões, eu já falei demais, queria que você, se você pudesse comentar, além das questões aqui. Aí na volta a gente volta aqui para o pessoal que está comentando, tá bom? Vamos, Vamos lá, acho que, meu... que o meu... Ah, voltou o meu no... microfone, acho, acho que a Fabi está no poder, no poder de administrar <risos> Vamos, Vamos lá, lá. primeiro, é... o discurso do Bolsonaro, Bolsonaro ontem, gente, aquela, aquela baixada, baixada no... de tom, Precisivamente os ah, empregos eu. trabalhando, né? Eu acho que a gente perdeu aqui o sinal da Louise, né? Perdemos? Vamos aguardar aí, enquanto ela volta, eu vou ver quem que tá aqui na transmissão. Caiu o sinal, Louise? Você quer voltar? A Wanda estava tá, acompanhando, curtiu. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Voltei, voltei. Estão me então, vendo? É que o som está dando um ruído horrível, mas vamos, eu, eu. vamos ver se melhora. Ah, vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo bem agora? Não, mais ou, mais ou menos. menos. Eu estou te ouvindo. A questão é que tem um eco estranho, não sei o que, que é. Espera aí, acho que talvez... Vamos -se ver se melhora melhor agora. agora. A questão, a questão que a Adriana coloca... Eu estava falando... falando... Caiu de novo. Caiu. Vamos ver. Voltou? Bom... Quero agradecer aqui a participação de todas e todos, do Carlos, da Flávia, da Marili, pessoal que está acompanhando, Daniel Pires, vamos ver, enquanto isso, a Luizy volta aqui no, na nossa fanpage, na nossa live, a Emily também, oi tia, estou acompanhando, <risos> oi Emily, tudo bem? Um prazer ter você aqui, lindona, acompanhando a gente. Vamos ver mais quem que tá acompanhando. Voltei? Voltou, acho que ela tá voltando, pessoal. É, hoje tá Voltei. meio difícil. Oi? Oh, isso, tá ótimo Deu agora. certo? Tá, tá melhor é. agora o som? Tá, pode falar. Então, só, vamos lá. Só aproveitando... É. Lou, peraí, só um pouquinho. Só aproveitando já, porque vai que deu outro pepino aí na... A questão das férias, que, que eu me esqueci, foi o seguinte: tem trabalhadores que já tinham direito às férias, já estavam com férias vencidas, e agora né, a empresa também vai, é, enfim, vai enquadrar ele dentro da MP, tá? Que vai pagar Sim. o prêmio de férias só no final do ano, É isso. É pior do que aquele que não está, assim, nenhuma das situações. É boa, mas começando pela pergunta da Adriana, a extinção do Ministério do Trabalho favorece esse tipo de prática, né? porque um, um ente que deveria fiscalizar sob o ponto de vista dos direitos sociais, dos direitos do trabalho, depois que ele foi colocado lá do lado do Ministério da Economia, acho que é isso, né? não existe mais as questões que eram tratadas pelo Ministério do Trabalho, agora são de uma coisa só, virou tudo dentro de um bolo só, então perde um pouco a finalidade de atuar em determinadas causas é, provoca esse tipo de coisa, porque o, o governo faz toma esse tipo de atitude, né, com todas essas violações, não favorece a participação dos empregadores, é notória que essa medida provisória ela atende os interesses de uma classe, que é a classe dos empregadores, né, como a Guida muito bem colocou, e aí, é, o Ministério Público do Trabalho, ainda que não existente, mas com algumas com o dever de, de, de algum lugar fiscalizar esse tipo de coisa, ainda que seja o tal do Ministério é, da Economia, a gente não tem mais um instrumento onde nós reivindicaríamos isso, essa é a grande questão, a gente não tem mais como denunciar é, especificamente, exigir uma atuação é, direta do Ministério do Trabalho nesse sentido. Mas o Ministério Público, Adriana, ele pode atuar também, viu? Não, não existe uma vedação para que o Ministério Público Federal intervenha nisso, e não está intervindo nisso. É importante a gente dizer também que, apesar da gente não ter mais o Ministério do Trabalho como esse ente regulador, a gente tem o Ministério Público Federal, que tem a obrigação de intervir e regular é, esse tipo de medida abusiva, desvirtuada, totalmente no, no momento em que o governo ele mais precisa atuar como fomentador desses direitos, né? Na questão das férias, as férias e o banco de horas vou até aproveitar para falar junto. O que acontece? A medida provisória ela autoriza a antecipação desse período de férias, se você tiver, se elas forem vencidas e inclusive período futuro de férias. Então, nada mais é do que o próprio empregado, assim como todas as outras medidas, financiar o seu direito a ficar em casa. Essa é a inversão de, de lógica que não está compreendida no momento, em, todos, em todo o texto dessa medida provisória. Não é uma vontade ficar em casa, não é uma atitude voluntária do empregado não comparecer ao emprego, não é uma atitude voluntária do empregado tirar férias, não é é uma situação que nos impõe a impossibilidade de sair de casa. Então, não dá para você pegar dois institutos, no caso das férias, é o direito ao gozo, é o direito ao descanso, com direito à remuneração de um terço, que tem uma finalidade clara de descanso, de desconexão ao trabalho. E, e o pior, constituição de tempo de trabalho que você não gozou agora, em negativo depois, Segue a mesma lógica. Se eu trabalho oito horas, mas o empregador mandou eu trabalhar quatro, então essas quatro eu vou compensar depois, a compensação do banco de horas ela é para você, é o trabalhador fazer o que ele quiser. De repente, no centro, comprar uma mercadoria que ele não consegue porque ele trabalha em horário comercial. De repente, ir na escola do filho, participar de alguma reunião que não pode porque está trabalhando. Ou se ele quiser dormir até meio dia, ele pode porque o banco de horas, quando no gozo das horas, é, li, é da liberdade do empregado utilizar daquele tempo como ele quiser. No caso agora, é, ainda que ele não esteja em trabalho, ainda que as férias e esse banco, essas horas não trabalhadas, ainda que você esteja em casa, há um cerceio, há um limite de atividades que você pode fazer. A pessoa está confinada, praticamente. Não existe o exercício pleno do direito de férias, nem o exercício pleno daquele horário de trabalho que eu estou deixando de trabalhar. Ou seja, o empregador está literalmente financiando o direito que ele deveria ter garantido à saúde e segurança. Essa é a verdade. E vamos colocar que não existe um limite no caso da concessão das férias. Eu não tenho direito a férias, eu trabalho há oito meses numa empresa. Então, o empregador pode conceder esses oito meses, ainda que de forma proporcional ao tempo, e adiantar as férias de 2021, de 2022, de 2020. Quantos meses forem necessários, esse empregado fica em casa, a gente não sabe, essa é outra questão complicada. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar nessa situação. Aí o empregado adianta todos esses meses de férias, e ele vai ficar depois quatro anos sem tirar férias, porque são 30 dias por ano. Nossa. Entendeu? É bem complicado. E ainda receber o terço dessas férias até 31 de dezembro. Então, esse tempo que ele está se financiando, porque essa é a palavra, o tempo em que ele está se financiando, ele nem tem, nem tem servido para que esse terço contribua, por exemplo, para uma renda maior nessa situação de calamidade. Nem isso, nem isso a medida provisória garantiu permitir que o empregador fizesse esse pagamento até o final da, da vigência da medida provisória, que é 31 de dezembro. A mesma coisa é o banco de horas. Você consegue imaginar em quatro meses a situação dessas pessoas com banco de horas negativo, tendo que compensar depois no limite de 10 horas diárias, que é o que diz a CLT, que você só pode fazer duas horas extras por dia. E aqui nós estamos falando da jornada normal de trabalho. Na questão dos trabalhadores da saúde, isso é um pouco pior, porque eles têm jornada 12 por 36. Aí é uma regra bem específica que depois a gente é, caberia explicar só a questão do pessoal da saúde, em termos de saúde, segurança e trabalho, porque é muito grande a discussão. Mas dentro da jornada normal de trabalho, esse empregado ele vai trabalhar por até 10 horas diárias enquanto não acabar esse banco negativo. Quanto, quantas horas ele vai ter para pagar que ele ficou em casa sem fazer nada? Porque essa lógica, parece que já que vai ficar em casa sem fazer nada, eu não estou obrigado a pagar, mas aqui a gente está discutindo questão de saúde, de segurança e de preservação da vida das pessoas. Parece que essa medida provisória entendeu que o trabalhador agora está com folga, está com tempo livre. Isso para não falar dos trabalhadores que estão trabalhando em casa, que talvez até estão trabalhando mais do que trabalhavam antes sem regulamentação de jornada. Mas na questão das férias e do banco de horas, veja o tamanho do prejuízo, ele é um prejuízo futuro, financeiro, de tempo de descanso e de estafa de trabalho, que a gente pode ter de doença ocupacional, porque faz quatro anos que o empregado não tira férias, está todos os dias trabalhando, dez horas porque tem banco negativo, esse seria um pouco dos impactos que a gente pode pensar numa roda futura, para discutir na prática, em cada categoria, qual é o problema que isso vai impactar. Porque são muito, muito diversas as relações de trabalho, aqui nós estamos falando no geral, e já é bem complicado e bem agravante. Na questão da saúde, para falar dessa questão do nexo de causalidade, é, a obrigação de comprovar uma doença ocupacional, ela sempre foi do empregado mesmo, em qualquer situação tem que ser feita uma perícia médica, o empregado ele tem que se é, alimentar a reclamação trabalhista dele de documentos, se tiver a necessidade de ouvir testemunha, se é um acidente típico ou se é, é o empregado que tem que levar a testemunha, o empregado tem que fornecer o lado médico. Então, isso, isso sempre aconteceu. Agora, numa situação de calamidade... É, se aproveitou para deixar isso de forma expressa em um momento em que a, a, a inversão desses anos ela seria lógica é quase que presumida, especialmente nos profissionais de saúde. É quase que objetiva a responsabilidade objetiva é que a gente diz é que cara, é, não, não, não tem a necessidade desse conjunto de provas. É quase que objetiva de se dizer que esse, esse trabalhador da área da saúde ele pegou essa doença no local de trabalho. Primeiro, porque ele só está trabalhando. Ele não está nas condições de isolamento. Né? É, mas sim, dificultou. Já era assim. Mas nessa situação... E outra, eu entendo por que eles colocaram esse artigo. A dificuldade de comprovação, porque o profissional da saúde ainda é mais objetivo. Mas pensa aquele empregado que está indo trabalhar meio período, de repente, numa agência bancária, por exemplo, ou no supermercado, como é que você comprova que ele pegou isso no supermercado? se ele pegou no ônibus indo para casa? Ou se ele pegou do vizinho dele que também está trabalhando? Sendo que o vírus, ele fica por 14 dias, algumas pessoas são assintomáticas até manifestar. Então, olha o tamanho da dificuldade. Você não consegue saber aonde a pessoa pegou a doença. Então, é muito complicado o tempo, se esse tempo pudesse ser usado como uma presunção de ser ou não no local de trabalho. É a forma como o empregado realizou o tratamento, também tem isso também, se ele concorreu, se ele utilizou os EPIs, e uma questão importante, se a empresa está fornecendo, se esse empregado que está trabalhando, ele está sendo servido de todos os EPIs necessários, se a empresa está tomando todos esses cuidados, né? Então, tem algumas disposições que protegem essa questão? de uma forma um pouco mais expressa. Então, o que, na verdade, a medida provisória fez é colocar tudo na conta do trabalhador, como fez, com todas as outras verbas, com o, o, o tempo que você não está trabalhando, com o tempo futuro, inclusive, que você pode dispor, no caso de férias e de banco de horas, com o salário seu, que você não vai estar tá gastando para sair no fim de semana, eu vou reduzir aqui em 30%. Então, além de todas as medidas em que a conta da pandemia ficar só para o trabalhador, a saúde não ficou de fora, ficou desse jeito também, é, para piorar, né? para ficar um pouco pior do que já estava. E a Convenção 155 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, volta a dizer que é uma norma superior à Constituição. Nela também, o artigo 132 trata da questão das férias, a convenção de 132 da OIT fala o seguinte, as faltas ao trabalho, olha o texto, por motivos independentes da vontade individual da pessoa empregada, aí cita exemplos, tais como falta devidas à doença, acidente, licença para gestante, que são as situações em que a nossa legislação trabalhista já regulamenta como em situações comuns, em situações normais. Em um estado de emergência, é possivelmente, é, claramente possível de se entender a falta do empregado ao trabalho está vinculada a uma questão de saúde e de segurança em que ele não pode arriscar a própria vida. Pela Convenção de 132 da OIS-5, no meu entender, na minha interpretação, este empregado está autorizado a faltar, para não correr o risco de pegar uma doença e, eventualmente, vir a óbito aí, como a gente sabe, todos os índices que têm sido divulgados. Na questão da saúde, a Convenção 155. Todo membro, toda convenção internacional, ela começa dizendo o seguinte, todo membro deverá adotar, por via do legislativo, regulamentar, por qualquer outro método, as condições em consulta com as organizações representativas de empregadores e de trabalhadores interessados as medidas necessárias a tornar o, o efetivo os artigos dessa convenção. Ou seja, o Brasil se vinculou a todos esses tratados internacionais que são superiores à Constituição Federal, que muitos deles ratificam direitos constitucionais que nós temos, dentre eles, a saúde. E fala o artigo 13 dessa Convenção 155. Em conformidade com as práticas e condições nacionais, e a nossa Constituição protege esse direito, deverá ser protegido de consequências injustificadas todo trabalhador que julgar necessário interromper uma situação de trabalho por considerar motivos azuáveis que ela envolve um perigo iminente e grave para sua vida ou para sua saúde. Eu acho que perdemos a guida. Deixa eu ver se eu consigo entrar na live, gente, para conversar com vocês. Oi? Voltou. Oi? Caiu? Caiu? Eu acho, eu acho que você caiu, eu caí. Não sei, eu fiquei sozinha aqui no vídeo. É, mas você já terminou as questões? Não, estou acabando. Na questão tá. da saúde, se eu não esqueci de nada. Não, acho que é isso mesmo. Eu estava no artigo 13, que ele fala que o trabalhador tem a faculdade de denunciar uma falta injustificada, além de, de não ser esses... Essas situações corriqueiras do dia a dia, porque nós não estamos num dia a dia comum, nós estamos em situação de emergência, estado de calamidade pública reconhecida pelo governo, está autorizado, está protegido o trabalhador que julgar necessário e interromper uma situação de trabalho por considerar, por motivos razoáveis, que ela envolve um perigo iminente e grave para a sua saúde ou para a sua vida, exatamente a situação que nós estamos vivendo. Então, se a legislação infraconstitucional, que, que é os artigos da CLT, que são as legislações ordinárias, elas não dão conta de, de, de regulamentar essas situações, se a Constituição Federal é insuficiente em dispor destes momentos na questão da saúde, a medida provisória vai dispor da saúde para acabar com tudo que já não existe de específico, mas... A Organização Internacional do Trabalho regulamentou um tratado ao qual o Brasil se vinculou e ratificou, que garante. Aí surge aquela discussão. Mas será que o empregado pode denunciar? Na prática, a gente vai ficar sem salário. A gente conta a história da forma bonita, como ela deve ser interpretada e julgada, e volto a dizer, a quantidade de reclamações trabalhistas que o judiciário vai ter no futuro discutindo essas questões é muito grande. No momento, a maior preocupação do trabalhador, é o jargão que a gente tem usado dioturnamente, é decidir pelo salário ou pela vida, né? Já que ele não vive sem salário, então fica nessa situação. É uma situação muito complicada. E aí, a ausência do Ministério do Trabalho, né, Adriana, também dificulta. Quem tinha que fiscalizar se o empregador está tomando todas as medidas necessárias a um caixa de supermercado, por exemplo, que a cada segundo passa uma pessoa diferente na frente dele, que pegou no mercado inteiro. Então, assim... É, a, a situação ela é muito complicada e a medida provisória não socorre, pelo contrário, vem regulamentar a ausência de disposição e retirar, o, o, colocar para o trabalhador todo o ônus desse período de ausência de trabalho, inclusive comprometendo período futuro de trabalho. Esse empregado, por exemplo, que adianta férias, é, sem querer voltar muito no tema, mas esse empregado que adianta férias por quatro anos. Ele não tem garantia de emprego por quatro anos, porque nem isso a medida provisória colocou. Ainda que colocasse, só é a possibilidade de adiantar período de férias e resguardado, a estabilidade do empregado. Nem isso a medida provisória colocou. Qual é o efeito prático disso? Eu te adiantei quatro salários, mas assim que acabou a pandemia, eu te mandei embora. Estou descontando da tua rescisão do contrato de trabalho aqui. Ou ele vai pagar pelo período de férias, que o empregado sequer tinha direito usufruiu sem a sua vontade sem descontar o empregador não vai arcar com isso né? então é a, na, na questão das férias e da saúde é bem nociva mesmo essas medidas aparentemente constitui um certo benefício posso ficar em casa sem salário mas isso no futuro é, é completamente dramático e oneroso né? bom logo bom é, hoje Luiz, hoje é, nós acompanhamos aqui a, também né pelas pelas mídias aí que por exemplo teve uma uma uma medida tomada pelo governo da Argentina que ele tá ele nesse período de pandemia é, ele soltou uma medida que as empresas elas estão elas estão proibidas de demitir imotivadamente os trabalhadores. Acho que essa é um pouco a pergunta que o Adriano também fala. Ele fala assim: ó, eu tô vendo aqui. Ah, tá, tá aqui, ó. Na tela. Você não acha que o Brasil poderia proibir demissões por dois meses, como fizeram na Argentina? Então, não é nem que a, eles é, proibiram a demissão. Eles proibiram a demissão é, sem se não for por justa causa, né, ou seja, né, Sim. a demissão imotivada, né. Então, então, quer dizer, já é uma medida, né, e você vê de fato que ela vem proteger o trabalhador, o emprego, né, a vida, né. Acho Sim. que é isso, né. Deixa Exatamente. Eu ver mais pode falar, Lô, pode falar. Tem mais alguma questão? Bom, quer conhecer, me interrompe. Mas é um pouco isso na linha do que a gente vinha falando, a estabilidade do emprego. Dada essa situação toda em que a economia está passando por diversas transformações, as pequenas e médias empresas têm real dificuldade de manter salário sem funcionamento, é importante a gente dizer isso. Uma coisa é a gente falar dessa medida provisória para o Banco do Brasil, outra coisa é falar para o microempreendedor que ele vai fechar. Por exemplo, pensa numa lanchonete de uma faculdade que não está tendo aula e não vai ter por meses, de que trabalho que vai viver, como é que este empregador, como é que este pequeno empreendedor, que é dono de uma lanchonete, vai garantir o salário, sei lá, de dois ou três funcionários que ele tem, como é que ele vai dar conta da sua subsistência, sendo que o local onde ele presta a prestação, onde ele realiza a prestação de serviço dele, onde ele desenvolve a sua atividade, ele está sem funcionamento. E aí eu volto para a questão do artigo 501 lá, em que não diferenciou um ou outro, essa é uma impossibilidade real de incontinuar a atividade, de incontinuidade da atividade. Então, são casos e casos. né? E a estabilidade do emprego, ela deveria, sim, Adriano, ser colocada justamente para conter esses abusos, porque uma coisa é a pessoa que vai demitir, porque realmente não tem condição de manter, e aí, segundo o pronunciamento oficial hoje, não posso falar com detalhes, porque isso ainda vai ser publicado, mas veio uma medida para dar recursos para essas pequenas e médias empresas com a condição de garantir a estabilidade salarial. Houve uma, é, uma proposta que está em tramitação para ser publicada entre hoje e amanhã nesse sentido, para as pequenas e médias empresas. A deputada Gleise, a nossa deputada, fez um vídeo, acho que tem uns dois ou três dias, Tratando dessa questão, já dizendo que é insuficiente, que não vai abranger a maior quantidade, que esse valor precisava ser maior, que a possibilidade de pagamento disso tinha que ser mais extensa e não acho que de 12 ou 24 meses, que é a proposta do governo. Então o governo vai propor e a gente vai discutir isso. Mas sim, a estabilidade do emprego ela é essencial principalmente para aqueles que têm condições de pagar, que são as, as empresas grandes, que têm fundos, recursos, e todas essas condições de manter o contrato de trabalho nos termos em que ele é hoje em dia, empresas em que essa situação de emergência não vai afetar substancialmente a atividade da empresa, a ponto dela ter que cortar direito e reduzir salário, mas... Precisa haver uma medida para essas pequenas e menores empresas para resguardar o funcionamento da atividade e indiretamente resguardar o pagamento do salário daquele trabalhador. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que a live da Jandira explicou isso pontualmente. É assunto da ordem do dia do movimento sindical, a estabilidade do emprego nesse período. Nós já estamos vendo grandes demissões. Nós, advogados trabalhistas, é, tem, eu já tenho conhecimento de empresas que tinham 20 e demitiram 10, de empresa que fechou, ainda chegou uma ao meu conhecimento, eu vou acompanhar para ver se a empresa parou de funcionar mesmo, para ver se essa empresa está sem atividade, para ver se essa empresa não tem lucro, para justificar o não pagamento da verba, pelo valor integral, para justificar a demissão daquele funcionário, porque senão ele tem direito à reintegração, Apesar da não recepção dos artigos Essa é a dificuldade que, a gente, que eu falei no começo Dessa questão do artigo 501 do estado de força maior Aquela empresa encontra-se si mesmo em estado de força maior A ponto de não garantir salário de ter que demitir A gente vai ter que ver isso na prática Mas eu entendo que aqui, essa medida provisória Na integralidade ela não se aplica para a maior quantidade das empresas Que eu estou vendo aplicar É o curioso também é isso né? começou pelas que mais tem condição de manter o salário, de manter o contrato de trabalho da forma como ele está hoje, remunerado integralmente e garantir saúde e segurança dos trabalhadores. Colocar todas as condições para o trabalho remoto. Eu vou falar de novo do Banco do Brasil, gente, eu falo... Muito... Mas, além do banco de horas, o empregado que está trabalhando em casa tem responsabilidade por todos os equipamentos, viu? E os custos de desenvolver a, a atividade... Dentro de casa. Assinou um termo e vai fazer o quê? Eu vou ficar sem trabalho? Não, eu vou assinar o termo, né, gente? O que, que o empregado vai fazer? Então, é ilusória essa ideia de que o empregado tem condição, iguais condições de pactuar os termos do seu contrato de trabalho. Acho que eu respondi o Adriano. Deixa, ó, tem uma, acho que uma última pergunta aqui. É a do Daniel. Pode colocar aí? Ah, tá. É, desculpa se perdi essa parte do debate, mas referente ao home office. Alguns trabalhadores estão fazendo atividades que não constam no contrato de, de trabalho, ou mesmo o trabalhador se vê obrigado a compartilhar seu contato pessoal para fazer contato profissional, o que vem gerando assédios de vários sentidos. No, nos casos trabalhistas, tem sentido muitas denúncias nesse sentido? Tem tido, né? Tem tido muitas denúncias nesse sentido? Como é, regular o, o, o home office? Eu acho que a, a MP falou alguma coisa, né? Sobre o uma trabalho então, alguma coisa... Ela, é, essa, essa questão... É uma outra, então, deixa eu só essa ver questão, aqui... Tá. Peraí, bom, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma outra... Outra, não, a, a Matilde Souza está aqui falando, a internet quase me deixou na mão, mas consegui conectar, valeu Matilde, obrigada aí, deixa eu ver se tem mais alguma questão, porque aí você já responde tudo, tudo de uma vez. A Wanda falou, queridas doutoras, boa noite, estou com Boa noite, Wanda, eu ia ficar banda. chateada se você não estivesse nessa live, porque você está em todas. Wanda. Eu estou morrendo de saudade de você, Banda. Eu não estou aguentando mais esse negócio. Eu também. <risos> Vamos lá, Lu. Acho que não tem mais, não. Depois tem... Outra Olha... ...questões já. Essa questão, Adriano ela é... disse que você está tá à minha esquerda, o Adriano falou. Eu? É, Adriana, ah, Agora a Guida está... Ah, a está à esquerda da Guida. Eu vou falar para ele assim, ó. É a, a Fabi que tem o poder de troca aí, viu? É, das caixinhas. É, ela manda é culpa tudo, da ela Fabiana, que... isso. Ela que manda em Tudo. Olha só, essa questão do teletrabalho, gente, teletrabalho, home office, trabalho remoto, existem características específicas de cada um desses trabalhos. A medida provisória colocou isso tudo num lugar só e praticamente equiparou isso ao trabalho à distância, entendeu? Sim, independente da natureza específica, o fato é que não é aqui dentro, é na sua casa ou em outro lugar. Então, o artigo, ele fala... Durante o estado de calamidade, poderá o empregador, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, a determinar o regime de trabalho previdencial, independentemente da existência de acordo coletivo, de novo, afastando as previsões coletivas, dispensado o registro prévio de alteração do contrato. Aqui ele está dispondo sobre o regime de trabalho, e o local de trabalho não está autorizado aqui alteração das atividades eu ainda não tive nenhuma informação nesse sentido mas é perfeitamente possível acontecer se isso já acontece o desvio de atividades exercidas se isso já acontece no local de trabalho do empregador em tese onde ele tá vendo em tese onde ele tem a obrigação de fiscalizar e intervir diretamente se isso já acontece presencialmente Imagina na sua casa, onde ele nem tá vendo. E a questão é a seguinte, é, fica meio que suspensa essa fiscalização do trabalho, tanto em questão de jornada, em questão de saúde. Porque até a ergonomia, por exemplo, eu estou trabalhando da minha casa, se a minha cadeira não é adequada, se eu não tenho a mesa na altura correta, isso vai me dar um problema de coluna, porque eu fico oito horas sentada na frente de um computador, o risco dessa atividade por uma doença ocupacional que eu possa vir a ter, é meu, isso está dito. Tanto na CLT, na, na CLT isso é discutível, mas pela questão da medida provisória, isso fica expresso quando se trata das questões de saúde e da responsabilidade do empregado no exercício dessa atividade. Então, essas atividades, primeiro, é, é complicado e quase que impossível a fiscalização de que atividade específica ele está fazendo. Agora, tem uma questão que o teletrabalho, em relação à jornada, é, em regra, a própria CLT exclui este empregado do teletrabalho, o artigo 75 da CLT, ele regulamenta o teletrabalho, isso é contribuição da reforma trabalhista a MP piorou um pouco, o que já era ruim da reforma trabalhista. Mas ele excetua esses, esses, esses trabalhadores em regime de teletrabalho do controle de jornada, né, da marcação. Na verdade, ele diz que não existe uma jornada, a grosso modo. A medida provisória diz o seguinte, é, no parágrafo terceiro do custo, no parágrafo quinto, o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal, e aí eu acabei de dizer que este empregado em teletrabalho, ele não está abrangido pelo controle de jornada. Mas aqui, a medida provisória diz que ele tem uma jornada normal de trabalho. Então, eu posso presumir que ele tem uma jornada de trabalho de 8 horas. E diz o seguinte, isso na medida provisória, não constitui... Tempo à disposição, tempo à disposição do empregador para o direito do trabalho, ele é remunerado, trabalhando ou não. Regime de prontidão ou sobreaviso, que são medidas que autorizariam horas extras, né? no caso de comprovação de atividade, não no caso do sobreaviso da prontidão, mas que é irreal nessa situação, mas o tempo à disposição, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Outra coisa que, que não faz sentido ter é, é, previsão é nestes acordos, já que afastou praticamente tudo e permitiu que este teletrabalho fosse regulamentado por acordo individual, que é o que a maioria está fazendo. Então, assim, a, a questão do tempo de uso desses aplicativos, ela pode, Daniel, permitir... Por que, que eu falei de tudo isso? Para responder a tua pergunta, embora seja difícil se verificar qual atividade efetiva esse empregado está realizando, Talvez o empregador, se comprovado que ele tem acesso a esses meios e consegue fiscalizar, tanto a atividade que o empregado está realizando, como o tempo que o empregado está despendendo no exercício dessas atividades, é possível se fazer uma interpretação, não só das disposições do teletrabalho, mas a CLT, no artigo 6, ela diz, numas palavras um pouco complicadas, mas que eu vou tentar traduzir, é exatamente isso, que os meios telemáticos, esses controles de supervisão para fins de supostinação jurídica, eles constituem supervisão do trabalho alheio. Então, a CLT dispõe que, na possibilidade de, de se controlar e de se saber o que está fazendo, não tem por que você aplicar uma legislação que exclua esses direitos do trabalhador. E aí, é, a gente, esse, essa questão do artigo 62, parágrafo terceiro, que exclui os, os empregados do teletrabalho, a justiça do trabalho já vem aplicada assim, é uma medida que a gente aplica para trabalhador externo, por exemplo, motoristas, é, alguns bancários de empresa financeira que ficam rodando nas lojas, não ficam especificamente... Dentro de uma agência bancária ou de um estabelecimento. Então, a princípio, sim, essas pessoas, esses trabalhadores, eles são excluídos do regime de jornada. Mas, se existia a comprovação de que o empregador tem condições de fiscalizar o que este empregado faz e, e no horário em que ele está fazendo pelos meios telemáticos, é possível discutir a, a, a possibilidade dessa pessoa receber as horas extras. As atividades diversas é um pouco mais complicado, porque o entendimento geral para acúmulo de função, desvio de função, é que se isso é realizado de acordo com as funções, se é compatível com a condição social do empregado, se isso não onera de forma excessiva nem o tempo, nem as qualidades de estudo que ele tem, não é devido nenhum adicional ou nenhuma reparação em relação a isso. Então, até aproveitei a sua pergunta para falar da questão das horas extras. Em relação à atividade é complicado, mas em relação às horas, o aumento dessa jornada, se o empregado tiver como comprovar que ele efetivamente empenhou trabalho, além de uma jornada normal, é possível discutir na Justiça do Trabalho estas horas extras. É, e tem mais uma questão, para eu finalizar, que eu esqueci de, de comentar com vocês, essa questão do tempo à disposição, do sobreaviso e de prontidão, a medida provisória ela procurou regulamentar o seguinte, o aplicativo em funcionamento. Só que, se o empregado está com esses meios ligados, exercendo o trabalho, eles de fato não são nem prontidão, nem sobreaviso, que são situações jurídicas em que o empregado está à disposição, aguardando uma convocação. Portanto, só é devido em alguns casos, se comprovado o efetivo trabalho, no caso das horas extras. Num, é, nessa situação de comprovar o controle da jornada para os meios telemáticos, o empregado que comprovar isso, ele vai ter esse direito, mas não só porque ele está à disposição, mas porque ele, de fato, está trabalhando. Então, nem, nem, nem careceria aqui dizer, dispor sobre essas outras previsões que são irreais num trabalho home office, vamos dizer assim, da forma como a gente conhece, é, mas constitui efetivo trabalho, aqui teve-se o cuidado de afastar pagamento de hora extra, não foi outra coisa que se é, buscou regulamentar, mas efetivamente de se excluir qualquer discussão sobre horas extras, mas numa interpretação é, conjunta da CLT com o artigo 6º, com a previsão que é aplicada aos trabalhadores externos do artigo 62, é possível que haja essa discussão de horas extras mesmo nessa situação? Não sei, se ficou muito confusa a minha resposta. Um monte de coisa. Não, vamos lá então. Ó, nós já acho que já, já estourou muito o horário aqui hoje, porque o tema é muito extenso, né? um tema muito técnico, crítico, é. né? e para a gente conseguir explicar a ele que as pessoas possam entender demanda né, elaborar mais falar mais enfim estender um pouco mais a live mas é, o que que eu gostaria de concluir aqui Lou é o seguinte a Jandira quando veio aqui né ela falou sobre os pontos é, os pontos políticos da luta da organização dos trabalhadores o que as centrais estão fazendo, a gente já sabe que tem inúmeras é, ações judiciais, é, inclusive é, questionando a, a constitucionalidade né, dessa MP, enfim, a gente já sabe que já tem aí uma, uma batalha jurídica em torno desse tema. Né? Então, nós já sabemos que já tem várias ações dentro de, é, discutindo mesmo a MP de forma geral, né, adequada ao, ao ordenamento jurídico, pátrio. É, e aí o que fica aqui né, para nós é o seguinte: a gente vai continuar fazendo a discussão política, é óbvio né, que todos nós militamos em movimento social, em movimento popular, onde se faz a pressão, a, a pressão política né, pra, pela derrubada disso. Né, é, agora o que fica também para muitas pessoas é isso: a gente tem que ocupar agora todas as, todos os espaços, né, inclusive o espaço é, jurídico, porque também no, nesse tempo de, inclusive, de pandemia, é um espaço que a gente está de luta mesmo, né? É um espaço que, que muitas vezes a gente está tendo que utilizar para poder avançar nas nossas pautas. Eu acho que é isso, né? É, como você disse, vai ter muita ação é, trabalhista, muita ação questionando esses direitos, né? Questionando é, essa barbaridade, inclusive. É essa forma oportuna que empresas que a gente sabe que tem condição, que tem estofo, de segurar o contrato, estão se utilizando, né, se utilizando de uma medida que vem atacar o direito dos trabalhadores, né, que vem atacar a mulher trabalhadora, a população mais fragilizada, que, que vem nos atacar, é, se utilizando disso né para precarizar. Sim. E uma coisa que é importante a gente dizer, a, a, a batalha jurídica, ela, ela tem que ser feita junto com a luta política que a gente faz, porque a cada, cada dia que passa, é, nós, né, advogados, estudantes de direito, o direito, ele é um instrumento da política, e isso está cada vez mais expresso para a gente, então é importante... A gente ocupar esses espaços e, e é importante dizer uma coisa também: essas interpretações, que nós, advogados de trabalhadores, eu falo isso com a boca cheia, sem a preocupação nenhuma de dizer que eu sou parcial ou não, porque o direito do trabalho autoriza a proteção essencial por todos os princípios que eu falei no começo, dos direitos dos trabalhadores, direito trabalhista é direito social, fundamental, protegido pela Constituição, protegido pelos tratados internacionais, protegidos pela ONU, não é pouca coisa que nós estamos falando, não é qualquer defesa. Então, quando a gente faz uma análise, uma interpretação teleológica, como a gente diz no direito de todos os artigos da CLT, da evolução do acompanhamento das normas, da Constituição Federal, dos tratados internacionais, é porque não só medidas menores mas como internacionalmente as instituições se dedicaram a o salário e a vida de quem só tem essa possibilidade de se sustentar ou seja quando você a grosso modo você pega um trabalhador depois da vida dele a coisa mais importante é que ele tem o trabalho porque sem o trabalho, ele não tem como substituir a vida. Então, são coisas interligadas. Então, não é o tipo de interpretação que a gente faz simplesmente porque a gente odeia empresas e empregadores e que a gente força a legislação a isso. Não é a, a conclusão que a legislação nos dá é de proteção do emprego, do salário da saúde e da vida desses trabalhadores. A Constituição, a legislação internacional, a Constituição Federal e a própria CLT, com todos os defeitos que ela tem e está cada vez né, sendo reduzida, a interpretação que se, que se tira, que é possível se concluir, é essa. Então, não só é uma predisposição minha, no caso, da Guida, que é advogada também nesse sentido, mas é que é essa a interpretação que o ordenamento jurídico permite que seja feita. Existem princípios e existem fundamentos é, de direitos fundamentais inafastáveis para qualquer situação, especialmente para uma situação de calamidade pública, de emergência, em que as pessoas não podem trabalhar e elas só têm o salário para sobreviver. Então, assim, é, uma, é quase que uma conta de dois mais dois, entendeu? Num, num, num todo em que privilegiou-se girar a economia ou garantir os lucros das grandes empresas, não sei para quem, porque se as pessoas não tiverem condição de se sustentar nesse período, de girar a economia, de continuar consumindo, de ter vida após esse período, qual a razão de ter uma economia estável? Para quem está que se fazendo economia? Essa é uma outra discussão política que tem que ser colocada. Para quem que o Estado quer essa economia maravilhosa? Não é para é 80% dos jurisdicionados. Em uma medida provisória, ela tem que legislar para todos, para o interesse de todos, e ela tem que cumprir a sua finalidade, que é dar conta da vida, da saúde e da segurança das pessoas. E isso aqui que foi apresentado até o momento, não cumpre essa finalidade jurídica. Jurídica, inclusive de forma, porque um dispositivo pequeno, como é o artigo 2º, não pode revogar o que tem no tratado internacional. Isso é uma violação crassa, que está em discussão, no STF, isso ainda vai ser votado aí pelo plenário, mas a gente tem que fazer essa batalha, é chato falar de artigo, é cansativo ficar abrindo um monte de coisa, mas é preciso, a gente tem que ocupar esses espaços e, e, e dar visibilidade a esse tipo de coisa, as pessoas precisam entender um pouco, ainda que numa live pequena como essa, mas entender de que forma o Estado está trabalhando com seus direitos para que, que o Estado está servindo, toda essa legislação não é para garantir, é para precarizar. É só mais uma. SMP é só mais uma oportunidade de precarizar direito trabalhista, como vem fazendo nos últimos anos. Isso aqui não é regulamentação de Estado de calamidade para ninguém, a menos que seja para proteger a calamidade em que se encontram as grandes empresas, né? como a gente tem visto. Bom, pessoal, a gente estourou tudo que a gente poderia ter estourado a gente estendeu muito tempo, não tem mais como a gente continuar. Quero finalizar aqui, deixando um recadinho para vocês, tá? São os recadinhos finais. É sábado, no próximo sábado, no dia 4 de abril, a gente vai ter a presença de uma pessoa direto de Barcelona, que é o André Zanforlin, que é brasileiro, que está morando em Barcelona, né? que está morando na Espanha. Ele vai ser entrevistado por nós falar sobre a situação da pandemia né? Da COVID-19, como que a, a, o, o que ele está vendo lá, o que ele está presenciando, enfim, a gente sabe que a situação do enfrentamento é, dessa doença na Espanha e na Europa como um todo está sendo bem sofrível, né? Então, o André que está lá, ele, ele se comprometeu a participar de um de uma live aqui conosco que se chama Altas Rodas, tá? E ele vai passar essas informações para nós, tá bom? Olha, é, essa roda vai ser às 19 horas por conta do fuso horário, né? É, é o horário máximo que ele poderia ser entrevistado, tá bom? Então, a gente costuma fazer as, as altas rodas às 21 horas, mas dessa vez, né, excepcionalmente, a gente vai fazer às 19 horas, tá bom? Quero agradecer aqui o pessoal que fez acontecer essa live, né? Primeiramente a nossa Fabiana Gonçalves, que é a nossa diretora. maravilhosa Que nos socorre aqui de tudo, enfim, agradecer muito a Fabiana, agradecer o Adriano, agradecer o Daniel, agradecer a Paula, as pessoas que têm contribuído muito para acontecer essa essa live nessa roda, essa live aqui. Né, sobre esse tema bastante importante. Agradecer muito, muito, muito, muito a Luiz. É um tema chato, é um tema difícil de falar, porque você vai falar de termos técnicos, termos que a nossa população, principalmente quem está sofrendo os efeitos dessa MP, não consegue muitas vezes acompanhar, né? porque é uma coisa... É uma, é um, são, uhum. É, é muito específico né, da área do direito, né, de quem é advogado, de quem estuda, do, do jurista, enfim. Mas é importante a gente é, se aprofundar e acumular esse debate na sociedade para que a gente possa fazer o enfrentamento político e jurídico de derrubar esse instrumento que veio favorecer somente os empresários. né? Nessa Nesse período de de, pandem de pandemia, muitos de nós estamos sofrendo enfim, riscos, inclusive, de, de, de perder. Né? Eu acho que, foi, acho que foi o Adriano que postou uma coisa assim, que nós estávamos lutando para garantir é, um, um subsídio, uma ajuda, né? um subsídio do governo para os trabalhadores vulneráveis, aí veio uma medida provisória que vem tirar né, direitos, tirar salário de quem está trabalhando. Exatamente, exatamente. Né? Ou seja... É, é, é, é como ele mesmo diz, é surreal, é surreal. Não dá para a gente conceber uma coisa dessa, tá? Tem não sei uma... quem está uma... pior hoje, o trabalhador ou o desempregado. Eu não sei quem está pior, pois sinceramente. É. Pois é, pois é. E aqui é, teve uma pessoa que diz assim, ah, é, no dia seguinte foi revogado essa MP. Não, essa MP não foi revogada. Tanto ela não foi revogada, que as empresas, várias empresas, inclusive as empresas de grande porte, empresas que têm condições de manter o contrato de trabalho tal qual está, né? Estão se utilizando dessa MP, né? Para, provavelmente, para provavelmente, ela tá falando do artigo 18, né? Então, não, falou da, da, da MP, MP? É, é, não. é da MP mesmo, mas enfim. É, vamos lá, ó, eu quero agradecer então também as pessoas que participaram aqui, tá, tem bastante gente que acompanhou hoje essa live, né, agradecer a todas e todos aqui, a Matilde, o o, o o próprio Adriano, enfim, as pessoas, a Marili, deixa eu ver mais quem aqui, que participou, que fez questões, tá carregando aqui para mim, a Adriana Neves, Rodrigo, a Lolo, a Ana Lídia, hum. a Helena Lefirmino, Matilde Ribeiro, deixa eu ver mais quem, tá difícil carregar aqui, enfim, pessoal, agradecer a todos e todos, desculpa se eu não falei o nome de todo mundo, porque né, a internet deixa a gente às vezes aqui, mas... Quero convidar vocês, a Wanda Conte, a, a Flávia, a participar da nossa próxima roda, né, da, da nossa próxima live, que é o programa Altas Rodas, que vai ser no próximo sábado, tá? Beijão, agradeço mais uma vez a Lô pela disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço. As, ó, essa, essa live vai ficar carregando aqui na página, né na fanpage se você não teve tempo de assistir toda ela você pode voltar depois e assistir ou então também você pode assistir o Marcos Andrade um beijo Marcos valeu aí pela sua participação é, e por ter assistido a gente até o momento também e, enfim e, e essa live e essa, essa, essa, é, essa live também vai ficar é, no, no meu blog que é junto.net.br, tá bom? Quem quiser acompanhar depois, quem quiser assistir, tá? E se quiser também colocar perguntas, a gente pode também ir visitando aqui a página e, e tentar respondê-las, tá bom? Então, beijão, Beijo. Lou, obrigada. Beijo, obrigada, gente. Todos todos Boa seguidos. noite. Boa noite, mas tem, a gente tem que falar fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fica em casa. Quem Isso, puder. Obrigado. Fica em casa quem puder, né? É verdade. Tchau, tchau gente. Tchau, Boa tchau. noite.